Os títulos nacionais de corta-mato longo decidem-se este ano no histórico circuito da Amora no Seixal. Não perca a transmissão direta este domingo 21 de março a partir das 10 da manhã num simultâneo Bola TV e canal YouTube da Federação Portuguesa de Atletismo.